O ministério ele publicou uma norma em 2006, a norma número 1, que definiu os recursos de acessibilidade na TV, na TV e o prazo né, para a implantação desses recursos, exceto libras. A norma número 1 foi um grande avanço né, no, na parte da comunicação da rádiofusão aberta. Ela prevê é, a implantação dos recursos de forma gradual. Né, a partir de 2008. No caso da legenda oculta, hoje em dia a gente tem 20 horas diárias na programação. Né? Em 2017 a gente vai alcançar 24 horas diárias né, da programação, a totalidade. No caso da audiodescrição, é, a, a norma prevê é, atualmente 6 horas semanais e em 2020 a gente chega a 20 horas semanais.